No país, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 2016, existe cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, vítimas do trabalho infantil. A partir do dia 13 de setembro, as notificações e intimações da Justiça do Trabalho, endereçadas ao município de Várzea Grande, passarão a ocorrer via Sistema Judicial de Processo Eletrônico, PJE.